Olá! Olá! Olá! Olá! Bom dia! Bom giorno! Boa tarde, na verdade. Hoje é feriado, é Veterans Day, o dia dos veteranos, é um dia aqui que a gente comemora ah, todo mundo que serve o militarismo americano. A gente lembra das pessoas que serviram e a gente paga uma homenagem, uma homenagem a eles. Não é o dia do exército, dia da aeronáutica, é o dia de todos os militares. Lembrando que a polícia aqui não é militar. É mesmo só o exército, marinha, aeronáutica e a guarda costeira acho que é militar também. Mas então, é feriado. Fiquei em casa o dia inteiro. Finalmente um feriado que a minha, que a empresa que eu trabalho guarda porque não são todos que a gente guarda. E hoje é um deles Então eu fiquei em casa o dia inteiro porque ele. É Agora a gente tá indo no um parquinho porque eu, a gente teve uma discussão mais cedo que eu queria ir no. dar uma volta no lago. E ela falou que não, que ela queria ir no parque. E adivinha quem ganhou? Ela, né? Mas dá tá uma tarde de outono bonita pra caramba e não dá pra ficar em casa. Voltei! Tentando ser pai e fazer vídeo pro YouTube ao mesmo tempo. Tem coisas que só fico. Não, tem coisas que só o Fábio faz pra você. Um, Vamos ver. Olha aí. Ela conseguiu pendurar o negócio ali, pendurar no negócio ali. Estou escondido aqui, porque está um vento do caramba. Olha aqui, olha aqui o vento que está. Não sei se dá para ver aqui, dá para ver aqui nessa árvore aqui, o vento que está. E eu estou no parque aqui com a minha filha, que ela sumiu agora, não sei onde ela tá, mas ela tá por aqui em algum lugar, e eu estou olhando ela, mais ou menos, né? porque ela sumiu, pelo jeito, e gravando esse vídeo escondido do vento no cantinho aqui Tava muito frio no parque, a gente saiu A gente tá indo agora pra... pra uma, uma pizzaria que abriu aqui perto Que eles fazem aquelas pizzas pessoais Com o que a gente quiser em cima Então é tipo um, um self service Do recheio, que eles fazem na hora E eu recebi um cartão aqui Uma propaganda pra ir E eu vou lá ver como que é então é o seguinte, a gente está aqui, a gente escolhe uh, a pizza, daí pega qualquer uma desses, desses recheios aqui e monta a pizza, vai falando para ela o que a gente quer, a gente monta a pizza e depois paga. E como eu tenho um cupom, eu compro duas e ganho uma. Não, compro uma e ganho uma. Compro duas e pago uma. O you Eu quero todas as pizzas. yeah <laughs> Daddy, aqui. Oh, thank you. All right, Ooh. for me, uh, oh, I'm sorry, what was the sauce that you have again? And pepperoni! Red, spicy, white pepper garlic pasta. Is it spicy? Too spicy? It's pretty spicy, but I can mix like the red and the spicy. Okay, okay. red and spicy would be good, yeah. yes. Uh, I'll have mozzarella and gorgonzola. In mozzarella in gorgonzola. Gorgonzola. Yes. And pepperoni. I like the mozzarella. No, not too bad. Castle with toppings? Of course you can. Um and chicken and uh spinach. No spinach! <laughs> yeah, spinach. No spinach. You're going to have jalapenos, right? But can I have on one side? Because she's not gonna eat it. Can I have only one side? Okay. That's olives, the black olives. Yeah. I can see speak for Luffy. I know. I'm coloring You are? Be então, galera, o que funciona o seguinte? Você paga um e pouco do, do copo e aí tem os containers aqui, você vem e pega, tem. Aqui tem refrigerante, tem.. Coca, Cluster Pepper, Sprite, daí você pega o quanto você quiser. Se eu quiser beber esse copo aqui e enche de novo, eu encho. Quantas vezes eu quiser, é ilimitado. Então é 1,50A, é ilimitado o refrigerante. E a pizza eu tinha o cartão, que era a pizza é 8,25, mas como eu tinha o cupom, comprar um ganha uma. Então tudo saiu, tudo saiu 11 dólares. Duas pizzas, eu fiquei à vontade. Vamos lá com Eu quero mais o que eu tenho mais pessoas Eu mais seguidores que eu no YouTube. Tá aqui no canal também, só que é privado. Hi guys, okay. it's share um Yeah, and not The no, blue. Ok, era melhor que o meu, né? Pra mim. We're doing, doing, we're doing the taste <laughs> okay. Okay. Okay. Fala, fala, fala. Fala. A pizza chegou. A minha a minha tem A minha pizza tem, tem, uh, tem espinafre, queijo gorgonzola, queijo mussarela, salame, um, peperoni, frango, uh, pesto, que eu como fala em português. Ou, uh, azeitona e jalapeno. E a dela é uma pizza de.. What do you do with pepperoni? Pepperoni, cheese, and pizza. Kisses? In a bubble, too. Bon appetit. Não sei se vocês sabem mas americano come pizza com a mão. A gente não usa, quer dizer, a gente. Eu tô acostumado já, mas a gente não usa talher. A gente come pizza com a mão, que é uma coisa diferente. A gente lá no Brasil, a gente tá acostumado a comer com a mão, e as pessoas às vezes me servem com o talher com o talher e.. Eu já não estou mega acostumado. Is it good? How is it taste Good? Yeah. Is it hot muito bom. Quem sabe, quem me conhece, me acompanha, sabe que eu não, eu não como muito carboidrato. Hoje é o dia do lixo, né? É aquele dia que a gente come carboidrato, porque não pode ficar sem carboidrato a vida inteira. E, olha, não me arrependi, viu? bom Jalapeno é, é uma pimenta mexicana, eu engasguei isso pra eu pagar na boca, Deus castiga, porque ontem no Facebook, eu, eu compartilhei um vídeo do Donald Trump colocando os mexicanos pra fora, e agora eu engasguei com Jalapeno, caramba. Aqui, olha. Aqui, eu não podia. Então, galera, a gente comeu pra caramba. Tava muito bom a comida. Uh -huh. Eu, como eu disse, eu não como tanto carboidrato, mas olha, a peça cada, cada grama, viu? E é isso aí, agora a gente tá indo embora, já tá tarde já, o vento continua. A gente vai aproveitar ah, a noite e assistir um filme. Um abraço, obrigado por assistir e até mais! Tchau!